Fala galera, it's me pra você que ainda não me conhece, eu sou o Rafael parece que minha voz não é minha, vou ter que voltar, não sei. não sei. Fala galera, it's me pra você que ainda não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira, essa daqui é a Maite, e como prometido a gente voltou com o leitor a gente voltou <risos> com o desafio da leitura labial. Com o tema de filmes agora, hein? O último me teve me um ataque de riso. Muito. Lembra o teu ataque de riso? Foi, que eu impresso, parece que foi mal <risos> já que aconteceu. Isso. É que a gente tá gravando um seguido do outro, é um seguido do outro. Então agora eu começo falando e você vai tentar ouvir. O tema desse vídeo agora é filme. É só título de filme. Só título não de é filme. Frase não, não. De filme, fala. Título, título. Então tá, não não Título. Não, não. Eu vou falar cinco direto, ela vai tentar adivinhar as cinco depois. Ela vai falar e eu adivinho. Eu acho que não sei se eu falei eu tô a mesma fofocado, coisa. Ah, Eu não tô focado. Ah, então presta atenção no que a gente tá falando, hein? <risos> Na câmera! <risos> Vamos lá, eu vou falar cinco nomes de filmes. Vou dar o play aqui, calma aí. Oi? <risos> Parece que fizeram assim, ó. Começar, hein? Ó. Primeiro filme. Corra que a polícia vem aí. O Cor... campo da fé? O campo da pau. <risos> Não tem nada a ver, nem o filme, nem a frase é. Corra que a polícia vem aí. Corra que a polícia vem aí. Ah, você ouviu. Você, tá ouvi. você sempre ouve. Ó, cara, cadê meu carro? Caraca, cadê meu ah, carro? Ah, não, não, você tá ouvindo. <risos> você gosta você muito, tá muito ouvindo, desse né? filme. <risos> você tá ouvindo. Eu sabia que ia ter, você gosta muito. Ah. Agora vai fazer disputar. Um morto muito louco. Calpudo? <risos> Como diz na bolha? Um morto muito louco. Um morto muito louco. Para, pa, pa, pa, pa, pa, Tá me zoando, né? Um morto muito louco. Um morto muito louco? Ah, mentira. Ah, a é a música. Você é pegou... isso? É. Qual a da música? Que? Foi por causa da música? Nem ouvi a música. Eu fiz para, pa, pa, pa, Ah, para, não, mas para, gente. tava cantando o nome do filme. Tá, vou dar o play. Ah, isso aqui é tranquilinho. Debiloide. Lloyd. Debiloide. Lloyd. Lloyd. Semilord? Deb Lloyd. Cebolinha? Não, Debiloide. Não é filme. Debilidade, debilidade, não. clássico. É Esse é de jogo! César Menote? Debiloide. Não gostaria. Debiloide. Debiloide, Debiloide, Debiloide, Deloide. Debiloloide? Debiloide. Debiloid. São duas palavras? Não, não, não pode fazer mímica. Debilidade. Pocahontas? ronda? Debiloide. Nossa! Poca ronta? Debiloide. Amelô? Deb Lloyd. Cape Rock? <risos> ela não vai conseguir nunca, ela não vai conseguir nunca. Ah. Deb Lloyd. Deb. Semi. Deb. Deb. Deb. Deb. Deb e Lloyd. Deb. Deb, sempre. Deb Sempre. Nossa, dé. Bi. Bi. Bi. Bi. Deb e Lloyd. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer mímica. Eu vou ter que fazer em mímica. Eu não consigo. Deb, -er. teu um dentinho, de -er -de -er. Ele não tem o um dentinho. O Lloyd. Deb e Lloyd. Deb Lloyd. Não dá. Deb Lloyd. Eu falei alto. Deb Lloyd. Deb Lloyd. Deb, Deb. Deb Lloyd! É. Não dava, não dava. Tem perto disso. <risos> eu não sei como é que eu adivinhei. Adivinhou. Eu adivinhei pela não besteira. Não, nunca. Eu, eu tentei falar outro. porque o Lloyd não tem um dentinho. O bagulho fez vácuo aqui, ó. Tá até doendo no meu ouvido. Vai, né? Parece Agora... que ele um chupão chupando no meu ouvido. <risos> A... Nossa, mãe. Tá muito alto, tô falando. Não tô véio. ouvindo mais nada, gente. E abafa. Isso vai ser bom. Ó. Vai, siga o nome de filmes. Galinho de o Além do gelo? <risos> não. O Galinho de o Tickleiro. Que? <risos> o galinho de quimiro. Noite do grito? Nossa! O galinho de quimiro. Oh, eu nem tô rindo. Não. Você é burro, cara. Que loucura. O galinho de quimiro. Era do gelo? Não. O galinho de Little. O reino do gelo. O reino gelado. <risos> Não tem gelo. Não tem gelo. Não. Ah, como é que tu ouviu? Como é que tu ouviu? Isso eu escuto. Ah! Oh, eu leio. Olha, tô tá escutando. O galinho de quem Gelo não tem mesmo. Não. Né? O galinho. O reino. O galinho. O galinho chicken Ah! ah! ah <risos> eu vou fazer filme. Vai. É, que nojo. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Ah, ah é não. Certo? Isso aí deu pra ver. Abracadabra. Já falou? Vai. Abracadabra. Abracadabra. Ah! Oh, ah meu Deus! É o salsuço que tu gosta, é, pô. É lógico. Quê? O que, paritoso, não, que? O iluminado. O que tu faz, Asna? Ma ele vai adivinhar. Inútil. O iluminado. Madagascar? <risos> não. O iluminado. Outro planeta. O iluminado. O iluminador. Não. Quase O exterminador. O iluminado. Ah! <risos> ah, esse vai ser muito rápido. Dessa vez, o último ele vai saber. Quer ver? Troca o mortais Que? Ah! Você não sabe? Não ouvi, não, não ouvi. Jogos mortais. Ainda bem que não ouviu. Como é né? que parou a música? Não Ainda sabe. bem que você não ouviu. Eu ouvi Jaspio. Oh, entendi <risos> Jaspio. Vai. É a última? É a última. Jogos mortais. Deu muita treta? Não. Jogos Ô, Os Mutantes. Jogos mortais. Oi, Illuminati. Ele gosta também. Oi, Illuminati. Jogos mortais. Juro por Deus. Meu Deus. <risos> Jogos Mortais. Os mutantes. Eu achei mas eu que falei. ia ser o mais os fácil. Os Cosmos... De todos. Vai. Jogos mortais. Jogos mortais? Ah. Acabou! Acabou! Acabou! Acabou! Acabou! Ah, era foi... isso é, antes? É, é tá me zoando. Juro? Não era Jogos Mortais juro, antes. Juro. Você vai ver! Mentira! Juro! Tu depois eu entendi. Eu falei que tu ia adivinhar muito rápido, porque os dois gostam. E eu não entendi, né? Tu não entendeu? Não, os últimos anos já era meio bosta. É, Não, mas aí a história não é boa. Esse é, eu acho que você foi. ouviu, viu? Não, ouvi não. não. Não, é possível. Como? Mas eu falei várias, entendeu? Entendeu? Pareceu do primeiro letra Label. Porque são coisas que a gente gosta. É verdade, é verdade, é verdade, é Aí tem que. Qual vai ser o próximo tema do outro vídeo, do próximo? Eu espero que tenha comentário pedindo, porque aí a gente vai ter um tema o próximo vídeo. <risos> Então já deixa o seu like, se inscreva no canal. Comenta o que, que você quer pro próximo vídeo. A gente linka comenta, um no outro cara. aqui, que é o casal linkado. Comenta aí, é sem comenta combinar. <risos> Deixe seu like, comenta aqui nos comentários, né? Vai ser onde vai comentar, né? Deixa vai aqui nos comentários. no Instagram, de repente. De repente vai lá e É, é um link, link atrás isso? da outra. O link do Instagram também vai estar aqui na descrição, galera. O deixa o seu né, like cara. dos dois, né? Vamos que é uma compartilhada, né? Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau, até o próximo vídeo.